Oi, Gestão da Paisagem em microescala 4. Vamos dar sequência à casinha que a gente estava vendo. E aí, beleza? Esse é o último vídeo, estou apresentando uma casinha numa cidade qualquer aqui do, do sul de Minas, num bairro novo, Minha Casa Minha Vida. Então, não é porque a é minha casa, minha vida, que ela não possa incorporar um punhado de, de conceitos e se transformar num ambiente muito mais agradável e biofílico, né? Então, é isso que a gente tem visto, num espaço pequeno, num terreno pequeno, as várias possibilidades que tem. Mas antes, os nossos comerciais. Olha só, já está disponível o nosso e-book, Sistemas de Tratamento Simplificado de Esgotos Domésticos e o curso que vem o e-book, mais dez aulas exclusivas, né, detalhando todo o sistema. O, como é que a gente faz o tratamento das águas servidas de uma casa, dos esgotos de uma casa, recuperando água e nutrientes. O link está na descrição. E lá, saiu o site Gaia Terra Nova. O link está na descrição também. Vão lá conhecer. Tem um punhado de, de coisas lá. Legal? Então, nesse vídeo, vamos apresentar o, o terreno, o lado de trás da casa, a área sul da casa, o jardim que foi sendo construído por ali, a telinho pergolado com uma telinha, é, dando espaço para um punhado de passarinhos fazerem seus ninhos, e isso é muito legal, porque vai atraindo um pé de amoreira, né? uma frutífera, que vai atrair um, um punhado de pássaros também, e a riqueza do lugar, mesmo sendo na cidade um lugar pequeno. Dá para fazer um punhado de coisas com reaproveitamento de, ma de materiais, a madeira que foi usada na, na casa né? durante a construção, está lá ainda, está sendo reaproveitada, vira é, bancada, vira um punhado de coisas. Vamos conhecer. Na parte sul da casa, que é um lugar mais úmido, um pouco mais sombreado e com uma temperatura um pouco mais amena, o que foi trabalhado, algumas trepadeiras, a sariteia linda, e um punhado de plantas que a moradora gosta bastante. Olha mais uma gradinha que a gente trouxe, esse é um portãozinho. Então, o uso de pallets reaproveitando para fazer nichos né, e espaços de maneira que, num lugar pequenininho, a gente consegue aqui uma área legal para as plantas, de pendurar alguns, algumas madeirinhas. Isso daqui, o que não é pallet é madeira reaproveitada da construção. E formando outros nichos aqui atrás onde a gente tem a possibilidade de mais plantas ainda. Um outro palletzinho como as prateleirinhas. Quebrando um pouco a visão do terreno. Olha só, a gente olhando de fora. Um punhado de reentrâncias, saídas, entradas, que isso tudo pode ser trabalhado. Faz parte desse processo todo uma captação de água de chuva. Aqui está um tamborzão para captação de água de chuva e a máquina de lavar posicionada ao lado do terreno de maneira que a água que saia da máquina pode ser reaproveitada na rega dos jardins aqui ao lado. Um pergolado foi instalado e por cima dele uma telinha de, de plástico. Aqui, ó. essa telinha acaba retendo um punhado de folhas e acaba se transformando também num espaço. A sariteia já está ocupando tudo. Acaba se transformando num espaço é, de segurança para vários passarinhos virem e fazerem os seus ninhos. Então por aqui tem um punhado de ninho de canarinho de rolinha. E de uma outra pombinha um pouco maior do que rolinha. Olha ela ali, ó. Olha a mamãezinha ali. Ô oh, piquititinha. Ô oh, lindeja. Essa é moradora aqui, ó. Oi! Oi! Ela tá com o um ninho aqui em cima. E um pezinho de amora aqui para trás, que também está com ninhos. E nesse momento ela está dando frutos, o que atrai bastante passarinhos. E os passarinhos, num terreninho pequeno, terreno todo 250 metros, tem um pezinho de, de amora, vai atrair passarinho. passarinho vai chegar, vai encontrar um espaço legal para fazer os seus ninhos, cuidar de suas famílias, de maneira que, mesmo num espaço bastante reduzido, é possível conseguir diferentes ambientes e conseguir uma diversidade grande de vida. A parte de trás do terreno, aproveitando cada espaço, beirando o muro, uma muretinha, um jardim com algumas plantas. Várias dálias, pezinho de abóbora, uma plantinha nativa que eu gosto muito, tinha lá em casa, trouxemos para cá, eu não lembro o nome dela. Aqui atrás um pezinho de fisales, a casinha do Thor que está sendo reconstruída aqui atrás. E olha só as possibilidades, um viveirinho com plantas que a gente já vai conhecer, plantas que são usadas na cozinha para separar utilizando os pallets, ali outra grade buscada em ferro velho, blocos que sobraram da construção reaproveitados também, formando uma composteirinha na parte central. E com várias plantinhas aqui que a Neise vai contar para gente o que são. Pimenta, é na hortelã pimenta, orégano, salsinha. Isso aqui é só um cacto. Isso daqui é o melãozinho silvestre. Acho que não tem nenhuma florzinha. Aqui tem mais manjericão, tomate, hortelã, tomilho, cebolinha. É, hortelã de novo, espinafre, cebolinha, salsinha, cebolinha, tomilho. Aqui é alecrim. alecrim e manjericão de novo. E aqui uns pezinhos de tomate. E tem aí pelo meio também um alinho poró que é, não identificou tá agora, ainda. né? É, perdi ele, tá nascendo ainda. Para quem não conhece, vamos ver o melãozinho do mato. Aqui do outro lado... Essas daqui são as íris, e ali subindo uma trepadeirinha é o melãozinho, florzinha amarelinha, e dá para a gente ver um melãozinho cor de abóbora ali no meio. Pronto, terreno pequeno, grande diversidade, e ainda mantém um espaço grande aqui atrás para lavanderia, é, varal para roupa, de noite... Um céu estrelado, legal de acompanhar. Ok, então por hoje é isso. Não esquece, vai lá visitar o site www.httpsgaiaterranova.com.br Vai lá conhecer o site, o link está na descrição. E na descrição também está o link para você conhecer o e-book e conhecer o curso é... Sistemas de Tratamento Simplificado de Esgotos Domésticos. Vai lá conhecer né? e compra, que é legal, ajuda o canal e ajuda você também a começar a pensar em reaproveitar água e nutrientes que hoje está jogando fora. Então por hoje é isso, um forte abraço e até a próxima!